Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Teorias e Conspirações com Fátima Subtil. Hoje iremos destacar as teorias por detrás do 11 de Setembro e connosco temos os nossos três teoristas convidados e cada um irá pôr na mesa a sua teoria. Começando por este senhor, explique-nos então a sua teoria. Boa noite. Trago aqui a hipótese do 11 de setembro ter sido orquestrado pelo próprio Estado. Os americanos tinham noção antecipada do ataque, eles sabiam que os aviões tinham sido condicionados nos aeroportos. Uh, entre vários fatores, o próprio Pentágono também estava preparado para explodir. Posso interromper, Fátima? Uh, a minha teoria não se diferencia tanto da sua, mas aborda algo mais dentro do ataque. Uh, Acusa-se Israel de ter manipulado o ataque? viu-se foram vistos uh, cinco israelitas no parque a festejar, enquanto as torres gêmeas caíam. O que é que você tem a dizer I, isso sobre isso? Isso não é verdade. O senhor está a estereotipar os judeus para limpar as culpas do Estado. E isso não é nada mais que puro racismo. Não é puro racismo, não. Você é que está a dizer disparates uh, Você sabia que o dono da companhia aérea e do aeroporto são judeus? Ele já sabia o que ia acontecer. O único que a dizer disparates é o senhor. Nada disso encaixa. Volta-me ao meu contexto. Um avião não seria suficiente para fazer cair as torres. Houve, sem dúvida, detonações dentro do próprio edifício. Tudo leva a que o Estado tenha sido responsável por lá para o dinamite. O Estado? Não! O... Lá estava o Cetacuba, posso interromper? Existe ainda a possibilidade que os Illuminati estejam por, por trás O quê? Que brincadeira é essa? Andamos aqui a perder tempo com contos de fadas. Vai-te embora. Exatamente. calce mas é Bem, voltando à questão do assunto como estávamos a falar, uh, você afirmou que as torres gêmeas foram detonadas, mas você já pensou que os israelitas, que antecipadamente tinham sido avisados naquele dia para não trabalharem, uh, plantaram a dinamite lá? Lá está você com o seu racismo outra vez. Oh, oh, leu os jornais. Oi. Houve centenas de casualidades israelitas, uh, a quando da queda das torres, todos os mídias comprovam isso? Você acredita nos mídias? Não. Os mídias são movidos pelos milhões, pelo, sancion... pelo sancionalismo. Uh... Você está a ser ingênuo. Isso são desculpas. Você devia ser internado. Internado? Não. Você devia ser internado num centro pago pelo Estado. E você num manicômio gerido por judeu. Silêncio! Infelizmente, chegamos ao fim deste programa sem uma resposta concreta quanto ao mistério por detrás do ataque às torres gêmeas. Quanto a nós, vemos-nos no próximo programa.